Boa tarde amigos, sou Maurício Coca. Hoje vou fazer um vidinho aqui, uma demonstração que das varione. É a vara telescópica e a, e a número 2, as amarelinhas E também uma demonstração do pêndulo Nosso amigo Edson aqui que vai gravar Vamos cá aqui Ver se vai dar para pegar aí a corrente inteira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 que essas encói, só você levanta a antena encói, fecha ela e é... essas aqui é prática para carregar que você carrega dentro do bolso tem as tampas essa aqui é a tampa essa de... aqui é uma piscina natural no meio do Rio Negro cercada Toda de pedra Isso aqui, ó São as bordas da piscina E aqui Olha aí, Não deu pra me mandar imagem falar ao vivo daqui eu tô filmando aí te mostrando aqui ó amanhã dá para você fazer essa pesquisa aqui reserve um tempinho aqui que eu acho que aqui você vai encontrar o seu tesouro Uma boa tarde os amigos eu sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre o limão e como fazer uma transferência de energia para ele, tanto com a rasoar como sem as iônica, também com o pêndulo, então nós temos aqui a variônicas Nós temos as variantes que nós vamos fazer transferência de energia com elas E também temos O pêndulo E também vamos fazer transferência de energia também com ele Nós vamos fazer aqui ó, A xícara E nós temos essa xícara No qual nós vamos explicar É o quanto de limão que vai nela. Então aqui eu é tenho limão partido, é o limão daitia. Então nós vamos colocar a quantidade de limão nessa xícara. aqui ó, é a metade de um limão, essa metade do limão ela vai dar um quarto de xícara se eu quiser um pouco mais eu tenho que espremer a outra parte, mas às vezes o limão também é um pouco menor, se ele for um pouquinho menor então você espreme mais um pouquinho, até dar, até dar um quartinho de xícara, da dar essa xícara de café então aqui deu ó, vamos ver se dá para ver lá dentro, é um quartinho de, de suco de limão, limão puro agora o suco de limão, ele puro é, ele deve ser tomado à noite, quando você for dormir você toma o suco igual eu acabei de espremer sem água, sem açúcar, sem nada, somente o suco é por isso que ele tem que ser pouco, você tem que tomar ele numa bolada só é uma bolada só, você tem que tomar de todo. Então é um quartinho é um da chica. Você divide a chica mais ou menos em quatro partes, é um quartinho dela. Então é aqui, ó. Você vai tomar de uma bolada só. Agora nós vamos ensinar como fazer a transferência de energia casuariônica. Então nós vamos pegar. Agora vamos pôr esse mão pra cá. Vamos pegar aqui as variônicas. nós vamos ficar com ela aqui ó, com as pontas perto da xícara E elas vão ficar abertas em cima da xícara, você vê que elas está aberta. Variônica. faça uma transferência de energia do universo para esse suco de limão Para que ele aumente a energia, para que ela seja... É, que ela seja Boa para fulano de tal, aí você fala o nome da pessoa que vai tomar esse suco Então ela vai cruzar E ela só vai descruzar assim que ela transferir a energia Suficiente para esse suco de limão Variônica, assim que a energia for suficiente Para aumentar a energia desse suco de limão, você descruza Então você vai ficar aguardando ela descruzar Assim que ela descruzar, é porque a energia foi suficiente. Então, nós estamos aqui aguardando ela descruzar. Ela já está quase descruzando. Aí, ela descruzou porque a energia já foi suficiente. Então, esse suco, ele está enriquecido com mais energia, além da energia que ele já tem. Porque o limão, ele é rico em energia do universo. Agora, por que, que o limão ele é rico em energia do universo? O limão ele é uma fruta que ele fica lá no sol ele está adquirindo energia. Ele está lá na terra plantada, ele está tá adquirindo energia da terra. Ele está no vento, ele está adquirindo energia do ar. E, então, ele é rico em energia. Então, Com mais energia que você enriquece nele, então, esse suco de limão que eu acabei de pôr na xícara, ele está enriquecido. Ele está apropriado para aquela pessoa que vai tomar ele pra, na hora de dormir. Agora, por que, que você, é, é bom que você tome na hora de dormir? Porque quando você vai dormir, essa energia ela vai fazer, ela vai trabalhar no seu corpo, no seu organismo. Então, ela vai combater uma série de, de coisas, além de tosse, é, prisão de ventre, vai combater, combater começo de febre, pedra nos rins, vai combater tosse. E também vai, vai ajudar a prevenir várias outras coisas, por exemplo, derrame, vai prevenir para não dar derrame. É, vai aumentar, por exemplo, febre. É rico em vitamina C, aumenta a imunidade de você ficar pegando doença, resfriado, diminui o risco de doenças cardiovasculares. E outra e o limão também ele faz muito bem para a pele. E também ele diminui também a a parte respiratória, você está com dificuldade para respirar, você tomou esse limão na hora de deitar, ele vai melhorar a tua respiração agora, se você tomar ele com água, ele vai fazer efeito, mas o efeito dele é muito pouco, porque vai tirar a energia que ele tem aí quando você enriquece ele com mais energia, ele passa a ser um, um remédio mais forte Agora, lembrando que criança abaixo de 5 anos não pode ser administrado desse jeito. E outra aí, se for criança abaixo aí de 15 anos, tem que ser a metade desse suco que eu dei aqui. Então, ele tem que tomar pouco bem menos. E também você pode, por exemplo, é, misturar com mel. Você pode pôr aqui a mesma quantidade que eu exprimi de limão, de mel. E quem tiver tossindo muito, essas partes aí seria muito bom agora você tomar água com limão ela é, ela é boa ela ajuda sim, muitas coisas mas o efeito é mais demorado, agora se você tomar esse líquido aqui na hora de deitar no outro dia você vai sentir a diferença se você tiver ruim de apetite vai abrir apetite agora dependendo do que você vai tomar dependendo do tipo de, de doença tipo a pessoa tá, é bom a pessoa repetir isso aqui pelo menos por umas três a quatro noites assim que ele sentir que tá melhorando aí ele para de tomar e eu até lembrando que deve tomar puro quando a pessoa tá aí com uma tosse que não para de tossir ele já teve gente aqui nós é receitar para a pessoa tomar sete vezes sete vezes encarreado sete noite. agora pessoal, pessoa não tiver muito aí com focar tosse muito complicado, então você toma aí três quatro dias só às vezes você também pega aí um, um meio resfriado aí tá com o comecinho de uma febre aí você toma também na hora que você vai deitar também aquele começo resfriado vai embora agora nós vamos explicar como é que faz a transferência de energia com o pêndulo. Aqui está o pêndulo. Eu, eu vou passar o comando para ele. Pêndulo, faça a transferência de energia do universo. para Esse suco de limão. Para fulano de tal. Até que essa energia seja suficiente para o problema que ele está sentindo. Assim que você... Passar a energia, foi só eu falar, ele já começou a girar e já começou a fazer a transferência de energia do universo. Agora, assim que você passar energia suficiente para essa pessoa, você para de girar. Então vocês estão vendo ó, que ele está girando, não está girando muito rápido, mas ele está girando. Assim que ele terminar de passar essa energia, ele vai parar de girar. Por quê? Porque a energia é suficiente para aquela pessoa que você vai administrar esse suco. Se for para a pessoa mesmo que está fazendo, você fala o nome, por exemplo, é para mim eu falo o meu nome, se o é confio, eu falo o nome do filho. Ó, ele já está parando, ele está parando já porque ele já acabou de passar energia suficiente. É, então ele parou, porque acabou de passar energia suficiente para esse suco. Então... Feito isso, esse, ele está pronto para ser tomado, O pessoal toma e vai dormir, não bebe água, não toma café, não toma nada, depois que você bebeu, vai para a cama e dorme, vai dormir. Agora, é, nós vamos explicar algo que já é diferente. É, sobre as mãos Vamos supor, a pessoa não tem as variônicas que não tem o pênalti Ele precisa fazer uma transferência de energia Para esse suco Então ele vai usar as mãos Então você vai colocar as mãos sobre a xícara Mais ou menos na posição que eu estou aqui ó. É uns um 5 centímetros acima da xícara Você pode tacar com a mão assim Senhor Deus, Criador do Universo, faça uma transferência de energia do Universo através da minha mão para esse... Ixi, eu vou ter que cortar Senhor Deus, Criador do Universo, faça uma transferência de energia para esse suco de limão que está na xícara, para que ele seja ótimo para a pessoa fulano de tal. E a transferência de energia, assim que for completada, me dá um sinal na forma da minha mão. Aí você fica esperando o sinal na palma da mão, assim que der algum comichão na palma da mão, algum calor na palma da mão, você para de fazer a transferência. E geralmente essa, esse sinal é na mão direita, porque a mão direita é a mão positiva e a esquerda é a negativa. Então, estou aguardando, está sendo feita uma transferência do universo para esse tudo e estou aguardando. Pronto, me deu o um sinal na palma da mão direita. Isso significa que a transferência foi completa. Agora, outro, outro detalhe, muito importante. Vocês não precisam dizer as palavras que eu disse. Por exemplo, se a pessoa é, é crente ou é católica, ela está com a mão aqui, ó, fazendo essa transferência. Por exemplo, se a pessoa é católica, ela pode rezar um Pai Nosso. Ela vai segurar a mão em cima, fecha os olhos e faz o, a reza do Pai Nosso. Se é crente, ela faz uma oração que ela sabe fazer. Se ela é espírita, ela faz uma oração que ela sabe fazer. Então, não precisa você fazer pela magia que nem eu fiz você terminou de fazer a oração, você pode tirar a mão de cima, você não precisa esperar o sinal que vem na perna da mão, por exemplo, você vai fazer a transferência de energia aqui do universo é, você reza um Pai Nosso, você fecha os olhos reza um Pai Nosso, assim que você terminar ele, você pode abrir os olhos e tirar a mão então a pessoa não, não precisa fazer isso pensando que é uma é uma coisa errada que não é, você pode fazer na oração você tem uma religião, você é católico, você é crente, você é espírita ou outras religiões você simplesmente você faça a oração que você é acostumado a fazer agora, que nem nós que somos mago, nós fazemos a nossa, do nosso modo quer dizer, do meu modo, agora a pessoa que é, por exemplo católica, ela faz uma oração que ela gosta de fazer Pode ser para nós, pode ser outra oração, pode ser outra reza. Em Deus que você faça com os olhos fechados. E assim que você terminar ela, você pá, abre os olhos e tira a mão. Por quê? Porque quando você está com a mão aqui em cima, você está você tá usando a mão, a mão positiva e a mão negativa. Então aqui você está recebendo essa, essa energia do universo e transferindo para esse suco porque às vezes muitas pessoas ela, ela falam que o limão é bom para isso, o limão é bom para aquilo mas não sabe como enriquecer esse limão, como tomar esse limão por exemplo, se eu estou com uma tosse eu vou tomar esse limão à noite, eu vou tomar puro ele não é muito gostosinho de tomar puro, mas você toma uma rolada só e pronto a outra, você não, não tem é... <coughs> você pode também misturar um pouquinho de mel nele, bater ele até ele ficar um líquido e depois fazer transferência da energia. É, você pode por exemplo se você pôr o mel ele vai dar meia xícara, você vai pôr o mesmo tanto de mel, então ele vai dar meia xícara essa meia xícara você pode tomar em três golas, vai tomando três golinhos, um golinho, dois golinhos, três golinhos. ele fica até gostoso para tomar, Agora se você não puder tomar o mel você toma ele puro e ele por ele com água sem açúcar um pouquinho um pouco de água e um pouco do, do suco do limão as pessoas que têm diabetes também podem também usar esse tratamento também só não pode pôr açúcar, por exemplo fazer uma limonada com açúcar bem geladinho não pode ele tem que tomar ele só a água e o limão agora vamos Dizer aí, pessoal, gente, é muita coisa que o limão ajuda. E outra coisa, o limão tem vitamina C, que é muito importante para nós o nosso corpo. Mesmo que nós não estejamos sentindo nada, uma vez lá ou outra, à noite, toma aí, faz um quartinho de, de suco de limão, toma. Porque isso vai combater muitos problemas, vai evitar muitos problemas. Se tiver alguma coisa começando, vai combatendo com esse Você nem vai saber que ia ter aquele problema. Então isso é importante. Agora eu disse o pessoal aí que agora a partir desse ano eu ia mostrar muitas coisas. O limão é o primeiro, mas nós vamos ter muitas frutas e muitas outras coisas aí muito importantes. E também é importante a gente ensinar o pessoal também como é que faz transferência com a aduarionde, como é que faz com o pento, como é que faz sem eles, que é muito importante. Outra coisa, a transferência de energia, não precisa ser o limão, você pode fazer essa transferência de energia com um copo de suco, uma jarra de suco, um chá que você vai fazer de camomila e vários outros chá você pode simplesmente pôr a mão lá, se você não quer fazer pelo pela wi-fi você faz pela oração que você conhece da sua religião, você faz uma transferência de energia, você vai, você vai perceber que a toda a família que tomar aquele chá, ou tomar aquele suco, você vai perceber tudo como é que as coisas vão mudar. É uma, e é uma coisa simples, simples, simples, simples. Você acabou de fazer um jarro de suco lá, coloca a mão em cima dele, faça uma oração, pede um enriquecimento da energia do universo para enriquecer aquele suco, trazer benefícios para a família, trazer alegria e várias outras coisas, trazer saúde, trazer prosperidade. Então você vai colocar a mão em cima daquela jarra de suco, todo mundo vai sentar na mesa, vai tomar o suco. Você vai sentir daí uns dias, toda vez que você fizer aquele suco, você, fazer isso, você vai sentir como é que as coisas mudam, como é que tudo vai mudar. Então, não é coisa difícil de ser feito. Então, é. Às vezes a pessoa fica falando, não, mas é magia, não é magia. Tudo que nós fazemos 24 horas por dia é magia. Só que cada religião fala diferente. Mas no fundo, lá no final de tudo, tudo é a mesma coisa. Por quê? Porque só existe um Criador. Ele é a razão de tudo. E era a energia dele que nós buscamos, tanto para enriquecer esse limão, como para enriquecer a nossa energia pessoal. Nós também precisamos enriquecer a nossa energia. Nós enriquecemos a nossa energia através de oração, através de uma reza e assim por diante. Cada um busca um modo de enriquecer a sua energia, para que esteja uma energia boa. E eu gostaria de pedir aos amigos aí, que viu o vídeo aí, se inscrever no canal, deixar o like, fazer os comentários, e pedir que o Criador abençoe a nós esse ano, que seja um ano muito bom, um ano de felicidade, um ano de saúde, um ano de prosperidade, tanto para mim, como minha família, como todo o ser humano, todo o ser humano. Quando a gente diz todo ser humano, é todo ser humano do planeta. O que nós quer para nós, nós quer para todos, todos os seres humanos. E vou deixar o meu agradecimento. Uma boa tarde, Maurício Mococa. E o Criador abençoa a todos. Que nós esteja todos juntos aí na próxima, no próximo vídeo, na, agora na live, porque hoje nós não vamos ter lá live, mas nós vamos ter a live na quarta-feira. E o Criador abençoa a todos. Uma boa tarde.